Vou começar agora com o Igor Oliveira, que é engenheiro agrônomo da Bayer, a respeito do setor né, que cuida da questão do tratamento de sementes dentro da empresa, que é o Seed Growth. Explica como é todo o portfólio, o que que oferece para o produtor. É, hoje dentro do, do conceito Bayer Seed Growth, a Bayer oferece soluções para o tratamento de sementes de soja, de milho, de algodão. É, Seja ela nos segmentos para tratamento na fazenda ou seja no segmento industrial. A gente tem ah, diversas opções no, no portfólio. Quando se fala do tratamento de sementes de soja, a gente trabalha hoje com duas soluções. Que é o Cropsta, para os dois segmentos, para o tratamento industrial e para o tratamento na fazenda. E o Poncho Energy, que é a nova solução que a Bayer está tá lançando nessa última safra. É, que é exclusivo para o segmento industrial. Então, para o produtor ter acesso à, à solução Poncho Energy, ele tem que comprar semente já tratada da indústria, de algum multiplicador parceiro ou da própria baia. Muito bem. E em questão assim, de funcionalidade, qualidade, de entregar proteção mesmo, existe alguma diferença? É, quando a gente fala de, da, da proteção da, contra as pragas e contra as doenças, as soluções, tanto tratadas na fazenda quanto tratadas na indústria, elas vão performar é, da mesma forma, porque é o mesmo princípio de ativo que a gente está colocando nas sementes. O que a gente entrega quando a gente está entregando uma semente já tratada da indústria, a gente entrega maior comodidade para o cliente, porque ele vai receber já a semente pronta para o pro plantio, ele não vai precisar realizar o tratamento na fazenda. Então a gente tra trabalha esse conceito de abrir e plantar, a gente trabalha um conceito de segurança de tratamento e a gente também trabalha a comodidade né, do cliente. Então ele não precisa estar se preocupando em estar realizando o tratamento na fazenda. Ele pode já comprar ela, já adquirir já pronta da indústria. Muito bem. Tu trouxe aqui né, para nos demonstrar alguns produtos que o pessoal está vendo aqui. É, e esses aí são os dois produtos dentro do, do, do Seed Growth, né? Exatamente. Aqui a gente tem duas sementes de soja tratadas industrialmente. A, a semente azul a gente trabalha a solução tratada com Cropsta e a semente vermelha a tratada com Poncho Energy, né? Que é essa nova solução que eu acabei de comentar. Então aqui a gente, além de utilização dos produtos inseticidas e fungicidas, nós também trabalhamos com polímeros que ajuda a, na homogeneização, na proteção desse inseticida e desse fungicida que está dentro da semente, para evitar que ele se perca tanto na sacaria, para melhorar a fluidez da semente, para garantir que essa semente saia seca da máquina de tratamento industrial e entre no processo de ensaque seca para que o produtor não tenha problema com com relação à qualidade do tratamento. né? E além disso, a qualidade visual do tratamento também é muito importante, porque quando o produtor... Uh, compra uma semente tratada industrialmente, ele espera receber realmente uma semente com um tratamento com altíssima qualidade. Muito bem. A Bayer ela foi pioneira no tratamento de sementes no mundo, né? e isso significa mais produtividade no final do cálculo. Com certeza. É, nós temos mais de 100 anos de experiência em tratamento de semente, então a, a Bayer aí, desde muito tempo sendo pioneira e trazendo soluções e inovações para os nossos clientes. E isso aí no final das contas é mais produtividade para o pro, pro produtor rural. Muito obrigado. Obrigado a você, Leonardo.